Frei Dorvalino, em nome da Fraternidade Provincial, eu, Frei Antônio, quero lhe desejar uma data muito especial neste momento da sua vida. Quero te desejar também muito sucesso como frade, como escritor. Que você tenha uma vida profícua sempre dedicada ao amor e à vida franciscana. Que Deus possa derramar sobre sua vida sempre a luz do Espírito Santo e as bênçãos do céu. Meus parabéns, felicidades e tudo de bom.